Boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Cali, sou servidora pública municipal em Campinas, sou advogada e também sou militante do PT. Coordeno toda segunda-feira, todas as segundas-feiras, essa roda de conversa do CCV, que agora, nesse período de pandemia da Covid-19, está sendo realizada exclusivamente virtual. Hoje, o debate que a gente traz para conversar com vocês, que nos acompanham pela nossa live do CCV, pela página do CCV, é desafios dos servidores municipais em Campinas. Quais são os desafios que nós, servidores municipais, estamos enfrentando aqui no município? É, nós vamos tentar focar esse debate com relação ao serviço público municipal, né? e para isso nós temos aqui conosco o convidado Gessé Brusque, que é professor na rede municipal e também militante sindical aqui da categoria dos servidores municipais. Boa noite, Gessé. Boa noite, Guila. Boa noite a todos e todas, servidores servidoras que estiverem nos, nos assistindo. aí. prazer estar aqui. Obrigada por ter atendido aí o nosso convite. É, antes, de a gente passar a palavra, antes de a gente passar a palavra a você e continuar né, o debate, e abrir o debate, na verdade, quero passar alguns recadinhos iniciais. O primeiro deles é que essa live está sendo transmitida pela fanpage do CCV, que é uma página no Facebook, tá? Tá? Então, quem quiser Aí acompanhar, entre na, Nessa fanpage e assista Mas caso você não seja inscrito No Facebook, você pode também Acompanhar pelo Blog da Eu vou repetir Blog da Tá? Fica passando aí na transmissão O endereço eu tô vendo. É, você não tá vendo? Me... Então, Primeira vez que eu participo, participo. É? <risos> Organiza. é? É é a Fabi que faz essas coisas. Bom, vamos lá. É, também eu peço que, se você for entrando aí na transmissão assistindo, dê um retorno para nós sobre o som, sobre a imagem, que isso ajuda também aqui, o trabalho aqui, enfim, a qualificar mais, né? A transmissão. É, e também que você compartilhe. Caso você queira fazer uma, uma questão, uma pergunta, ou, ou um comentário, ou fazer algum informe, fique à vontade lá na página do CCV, né, na, na fanpage, lá nos comentários, você faz lá, né, registra lá o seu comentário, que assim que o convidado der uma pausa, a gente lê os comentários e tenta responder, tá bom? Então, eu vou abrir aqui, eu espero que a gente possa aproveitar bastante esse debate, sabendo que é um tema é, que nos interessa muito, e é um tema que eu priorizo demais, porque sou servidora pública e também sou militante sindical, tá? Então, vamos lá, José, pode começar, se você quiser iniciar aí. Não. É, alguma coisa a gente tem em comum, né, Guilherme? Tanto na questão da militância é, nos servidores, quanto é, no sindicato, né, militante sindical. Eu vou, eu vou fazer uma, uma, uma pequena introdução aqui é, para a gente tentar é, contextualizar tudo que vem acontecendo com servidores não só em nível municipal, mas também federal e estadual. É, como sou professor de história, e como os meus alunos diziam que era um chato, eu vou ter que dar uma, uma, uma retornada ao passado, para poder é, explicar para quem ainda não, não entendeu o que está acontecendo, ou como é que acontecendo, como é que estão acontecendo essas coisas hoje. Né? Eu não vou muito longe, não, vou ser mais objetivo possível e vou dar só alguns dados. Eu vou começar lá no governo Collor, acho que todos aqui se lembram do governo Collor. Collor, que foi uh, governador de Alagoas, foi eleito naquela época em cima de uma coisa muito interessante, né, uma pauta que Salvador de Manajás, moralista, viria para salvar o país e se contrapoa a tudo que tinha de errado, era o Salvador da Pátria. O Collor foi eleito com essa plataforma e também com um discurso já que vinha se espalhando pelo mundo, um discurso neoliberal, um discurso de de é, privatização, de abertura do capital, a abertura do país para as importações, e de modernização do país, né, modernização do Brasil. E assim ele foi eleito e começou já aí a, a fazer essa... A cumprir o que ele havia prometido na campanha. Ele só não tocou isso para frente, ele só não fez um estrago maior por conta do impeachment que ele sofreu. Quando ele sofre um impeachment, ah, impeachment, assume o Itamar Franco, que era um sujeito, era mais nacionalista, tinha uma plataforma, é, um pensamento mais nacionalista. O uh, Itamar Franco, para mim, quando saiu o vice do Collor, ele era o cara certo no lugar errado. O cara errado é no lugar é certo, né? Porque quando houve um impeachment, ele assume essas questões de privatização, de abertura do país. Eles, ela tem uma, dá-se uma segurada nisso, não que se impediu, mas segurou um pouquinho. Com o fim do governo Itamar e o início do governo FHC, essa pauta A volta com força. Nos dois governos do Fernando Henrique, nós tivemos uma série de privatizações, né? não só privatizações, como venda de tipo, setores estratégicos. Nós tivemos a abertura do capital uh, da Petrobras, muito embora ela é, a sua maioria ainda seja estatal, mas ela teve uma abertura para o capital estrangeiro. Né? Nós tivemos a venda da Vale, do Rio Doce, que é um setor que é, porque para mim é um setor estratégico. Nós tivemos privatizações ou concessões de aeroportos, de futubias, enfim. O governo Fernando Henrique ele, ele é, fez uma uma uma série de mudanças já nessa esteira dessa política neoliberal, que é a política do Estado mínimo, até vamos dizer até o a gente vinha, a gente recém saiu da ditadura militar Nós tínhamos ainda uma política em que o Estado Tinha um papel importante na vida do país eu, eu não entendo como é que um país que queira se desenvolver Ele, por exemplo, ele privatize ou entregue ou venda Setores estratégicos Setor de energia no mundo inteiro ele é um setor estratégico, né? nos Estados Unidos você pode falar, o petróleo é tudo privatizado, mas o governo tem um controle muito grande sobre essas operações com o petróleo, tanto os Estados Unidos é um dos maiores importadores de petróleo do mundo, deixa eu uma guardadinha dele, de qualquer forma, nós assistimos a uma onda de privatizações e de desmonte, já de início de desmonte, uma das, um, um dos setores que, que o Fernando Henrique pegou é, foi o, o setor bancário. Por exemplo, o Banco do Brasil passou muito, muito, muito tempo sem ter sequer aumento de salário. Já nessa, nessa onda de querer privatizar, de querer entregar. Vários bancos foram privatizados nessa, nessa época. Não eram bancos estatais, não eram bancos federais, mas eram bancos é, sob controle do, do Estado. No caso de São Paulo, por exemplo, nós tínhamos a nossa Caixa, que foi incorporada aqui no Brasil, do Brasil, o Tínhamos o Banespa, que foi vendido por Santander. Né? E eram bancos que tinham um papel social diferenciado, não como um banco particular. Né? Muito bem. Com o fim do governo Fernando Henrique, assume, ou assume e aí eu quero é, é, reduzir, o Lula e, em seguida, a Dilma. Essa ideia de Estado mínimo, que já vinha do colo, ela deixa, ela fica relegada a segundo plano. Tanto o Lula quanto a Dilma tinham a ideia de que o Estado tem que ser o, um, um gestor de alguns pontos, na economia, né? no desenvolvimento, no desenvolvimento da, da ciência, enfim. Há um investimento grande por parte desses dois governos em educação, em setores estratégicos, né? não que não houvesse concessão de alguns, é, por exemplo, aeroportos no governo Lula e Dilma. Não, mas setores estratégicos, como por exemplo, o exemplo mais contundente é o petróleo, continuaram sob o comando do Estado. Né? Quando foi descoberto o pré sal uma das grandes é, é, plataformas sacadas do governo é que o dinheiro que é do pré-sal vai ser investido em educação, vai ser investido em saúde, vai ser dividido entre os estados. não um pau danado. Com o governo... Gessé, hum. só um pouquinho. O pessoal está falando que o teu som está falhando muito. Tem hora que ele fica forte, tem hora que ele some. Será que é, é você se mexendo ou se você tirar o fone melhora? Você tira o fone de osso. Não, será que não? Não, não mas tira, mas tira da, do, do computador, né? Também, né? Eu tenho que não, pedir ajuda para os universitários. Meu filho é o <risos> fone aqui, não tem jeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que procurar não me mexer, tudo bem? Aí você tá. vê se está bom tá. o som. Tá, é duro pedir para o ver se ele me está não se mexer, mas tudo bem. Não, é que o ah. pessoal já está reclamando aqui do som. tal. Tá, e, e realmente, só, é, o tom aumenta e, e cai depois. Vai, vamos lá. Tá, você me avisa aí eu, eu chamo ajuda aqui. Ah, é, de novo isso. Fica quietinho. Isso, falou olhando para frente. <risos> eu estou olhando para você. Então, assim, é... esses dois novenos, não? É, caiu de novo o som. O som está conectado no, no notebook, não está? No ou no computador. É. Então, você tira ele e vê se você escuta. Eu aqui, eu entrar, não. Você tá me ouvindo? Tô. Tô te ouvindo bem. Assim, ou é, é, é que pelo menos não tá oscilando. Berra aí, somente, entendeu? Hã? É que pelo menos não tá oscilando se você não usar o fone. Bom, então eu vou falar e a hora que você for falar eu coloco o fone. Ah, qualquer coisa, você me, você me dá um toque aí eu eu consigo ver que você é tem? Que ele, é que ele está conectado no computador, isso que está dando, ele está conectado no computador, isso que está dando, é, que está oscilando, entendeu? Teria que tirar ele do computador. É o fone Porque que você falou? É o fone. Isso, o fone. Espera é aí. Esse, esse fiozinho aí. É. Deixa eu ver como é que eu estou vestido aqui. Não precisa ficar em pé. Bom. Vai sentado. É isso aí, pessoal. O Gessé está dando uma olhadinha aí no som, tá? Porque a gente está tendo uma queda aí no som, na, na qualidade do som, e ele está é, verificando. E logo ele vai ele vai retomar. O debate de hoje é os desafios dos, dos servidores em Campinas frente aos ataques do serviço público. É, nós sabemos que o serviço público. Ele tem ele é um, é um clássico né os, os governos aí precarizar desmontar retirar direitos para em seguida depois justificar a partir da terceirização da privatização né é, e os, os, os servidores públicos ano a ano vem denunciando toda a precarização que a gente tem sofrido para poder atender a população nas nossas condições de trabalho para poder fazer um serviço público de qualidade enfim e o debate hoje é sobre isso, muito, e muito mais importante esse debate, porque nós estamos em um período muito complicado de, de pandemia da Covid-19, é mais do que urgente, que a gente precisa, necessite do Estado para socorrer a população, os, os, a população, os doentes, enfim, né, nessa condição, e aí, e nessa condição né, de contaminação, e a gente sabe que é, muitos de nós estamos correndo, enfim, estamos tendo várias dificuldades para assistir a população, para atender a população nessa necessidade. E fazer essa discussão de, de, ser, de, um, de um serviço público de qualidade, de um Estado mínimo, Estado máximo, enfim, dessas políticas neoliberais que vieram ano a ano sendo impostos aí pelos governos, isso faz toda a diferença né nesse momento que a gente se encontra. Então, nós, nós estamos com o Gessé aqui, ele teve um probleminha no som, a gente está aguardando ele retom retom retomar aqui a live para a gente poder é, continuar o debate, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho. Ele não entrou entrou ainda. Enquanto isso, eu vou falando das pessoas que estão aqui acompanhando a gente. A Adriana Neves, que é nossa, a nossa assídua aqui. Daniel, voltou? Pode, pode. Sem fone você não estava me ouvindo, né? Tá, mas o fone... é Porque assim, eu não sei se tem o fone, eu tenho a impressão que não oscila o, o som, entendeu? Mas tudo pode bem. continuar. Pode só, que, continuar pode... só que aí você não me ouve. Se eu tiro o fone do computador, você não me ouve. Ah, tá, porque eu tava te ouvindo bem, mas tudo bem. Vamos lá. entendeu Bom, eu acho que eu parei na questão da Petrobras, né? Do, do, do, da... É, você tava ah, é, ó, tá vendo que ele oscilou galera, de novo, tá... mas vamos lá. Depois fez uma reunião aqui para ver se resolve o negócio. Tá bom, ainda bem que você tem os ajudantes aí. Ainda bem? Não, é essencial, porque eu não sei nada desse negócio. <risos> é, Vamos lá. Nós temos uma inversão, então, um frio nessa questão da, da, do, das ideias neoliberais nos governos do Lula e Dilma. O Estado passa a, a, a ter um papel mais um papel preponderante nisso. Não é aquilo que muita gente achava, né? que o Estado, que, que ia ser tudo estatal, que isso aqui ia virar uma Venezuela ou uma Argentina, né? claro que não era isso, mas ele passa a ter controle sobre muitas áreas, né? evita, por exemplo, privatizações de, várias, de vários setores. Por que esse fetiche, essa coisa com as privatizações? É a coisa mais simples do mundo, gente. O, o, o capital, ele, ele quer lucro, né? É, ninguém vai investir, o capital não vai investir em um lugar em que não, que não dê lucro, em que não tenha retorno. Então ele pensa em investir em setores estratégicos, ou, ou melhor, em setores rentáveis. E no caso do Brasil, setores é, que são rentáveis, como em outros lugares do mundo, estavam sob controle estavam sob a tela, enfim do Estado. Por exemplo, essa questão da Previdência. Nós temos o Instituto, o INSS, nós temos o Instituto de Previdência, que bem ou mal, de uma forma ou de outra, mantinha ou conseguia fazer com que as pessoas se aposentassem, recebessem um salário, tinham um teto, tinha todas as regras. Se você desmonta, como está sendo desmontada essa previdência, tem um monte de gente que, é, com a faixa salarial um pouco mais elevada ou bem elevada, que se aposenta por ali, não vai se aposentar por ali. Vai se aposentar por um plano de previdência privada. E esse é um filé. Desde quando, desde o governo Lula é que vem se fazendo essa discussão, não no governo, mas o governo foi sendo pressionado a fazer uma, uma reforma da Previdência bem diferente do que a que ele fez uh, há um tempo atrás. né? E hoje, o que você vê é o Paulo, a Paulo Guedes, a política do Paulo Guedes, o do Bolsonaro, querendo acabar com a Previdência. E acabar com a Previdência, a gente fala que é o seguinte, essa Previdência ela vai servir para quem tá lá embaixo. E olhe lá. porque quê? Determinadas faixas salariais vão ficar sob o valor da previdência privada. E, isso, e a previdência privada, a gente fala que a previdência é deficitária. Mentira, a previdência não é deficitária. Tá? E aí você acha que em um lugar que é deficitário, o capital vem e investe para ter déficit. Não vai ter déficit. Né? E a gente sabe que tem um monte de outras coisas por trás dessa, desse discurso do déficit da previdência. Isso, inclusive, com o nosso instituto aqui em Campinas. Então, só, essa questão da Previdência, a reforma trabalhista que foi feita, que ela, com a desculpa de, de, de, de gerar emprego, de garantir emprego, não é isso, gente. Não vai. Por mais que você desonere a folha de pagamento de uma indústria, de uma empresa, ela não vai reverter, essa desoneração, desoneração não será revertida em emprego, e sim em lucro. Porque você vai ter uma precarização do trabalho, diminuição de salário, aumento de horas, né? então você vai ter menos, menos custo e o lucro do, do, do patrão vai continuar a mesma coisa, ou até aumentar. Outro setor que logo, logo nós vamos tá, estar falar, é a água. Eu, eu costumo brincar que teve uma vez eu vi uma palestra de um cara que falou que um dia, a Terceira Guerra Mundial, uma das guerras, poderia ser travada por causa de água. Eu ri, queimei minha língua. Estão querendo privatizar a água. Sabe, o que tem que privatizar a água? Gente, quantas, quantas pessoas aqui compram água em supermercado? É só um exemplo banal. Você imagina uma empresa privada tendo o controle da água, e que geralmente não é. É, tendo o controle da água do país. Hoje há é um nome é um muito grande da Coca-Cola, da Esclê, esse todo, para querer privatizar até esse aquífero onde a gente está aqui em cima. O aquífero, aquífero, Guarani. Como é que eu vou entregar recursos naturais do meu país para um, um, um estrangeiro? Que domínio eu vou ter sobre isso? Ah, a iniciativa privada funciona, porque ah, vai é estar de tudo Para. quais foram ou qual foi a vez em que você ouviu falar de uma corrupção entre empresas estatais nunca ah, a Lava Gata, todas as empresas privadas que tentaram ou corromperam uma empresa estatal ou membros de uma empresa estatal Aqui em São Paulo, o metrô. Então essa história de que quando você vai privatizar, você vai otimizar, você vai acabar com a corrupção, é besteira, balela. Né? Aliás, acabar com a corrupção, eu esqueci de falar, esse governo Bolsonaro, lá no começo falei do governo Collor, quando ele foi eleito com uma pauta moral, veio o Bolsonaro e fez o quê? Não, porque é tudo corrupto, a esquerda é corrupta, porque é a velha acompanhando, ser qualquer... pode ser um jornal nacional é tão ruim o negócio pode ser até um jornal nacional é pior do que estava e tudo isso com um único o objetivo, objetivo acabar com todos os, é, é, os setores onde o Estado ele, é... É, ele, ele tem um controle né? Bom, em Campinas isso não é diferente porque nós somos servidores públicos Nós temos o serviço público Nós temos o nosso instituto de previdência E nós temos um prefeito Que ele é bolsonarista Ou se não é bolsonarista Está bolsonarista né? Ele tem uma pauta Muito parecida Ou ele apoia A pauta do Bolsonaro Que também é uma pauta apoiada Pelo governo do estado de São Paulo Pelo Dória Então assim nós estamos vivendo um momento em que, já, já vem de um certo tempo, mas um momento em que nós vamos ter que arrumar algumas formas de, de nos organizarmos, porque nós estamos pagados a acabar, nós que vive serviço público, caso não haja nenhuma reação de nossa parte ou nenhum tipo de, de, de, de freio a essa política. Gessé, eu queria é, ajudar também aí nesse, nesse debate que você está fazendo, por exemplo, quando você falou, né, desses ataques aí, né, e aí você já chega aqui em Campinas, né, eu acho que teve um importantíssimo, que a gente lutou muito, eu lembro que eu participei de vários fóruns junto com você, inclusive, que foi, eu acho que um dos principais, assim que houve o golpe da, com a presidenta Dilma, um... O primeiro que houve, que a gente. que ali a gente percebeu que a gente seria a de morte, que era a questão da emenda constitucional 95, né? Que é aquela que congela o gasto, né? os gastos, os investimentos né? em serviço público. E aí a gente falava assim: teve debate no, no, no Brasil inteiro, né? discutindo, eu lembro que eu participei de vários, inclusive aqui na Unicamp, aqui em Campinas na Unicamp, a gente fez vários desses debates, e a gente falava que isso iria ter é, um resultado muito prejudicial para o serviço público. Aí, o, aí o que, que a gente percebeu logo em seguida, quando foi, quando foi aprovado, né a PEC chamada PEC da Morte? A gente percebeu que a educação até que estava conseguindo segurar alguma coisa ali naquele início, mas a saúde foi uma das primeiras que já né, sentiu os efeitos dessa emenda constitucional, porque aí a gente já, já nós já aqui, né, enfim, no Brasil todo, né? Mas a gente vai falar de onde a gente está. Aqui a gente já começou a rece receber, a gente lembra disso, assim, vários, várias denúncias de condições de trabalho, era a falta de, de medicação, era a falta... A, a, aquela questão da, da medicação de alto custo, falo, né? Que a, a medicação de alto custo, ela é... De responsabilidade do governo do Estado, mas enfim, a gente já começou a sentir os efeitos dela, né? Eu acho que isso também foi um marco extremamente importante. Assim como você fala da reforma trabalhista, eu acho que a reforma, é, a emenda constitucional 95, né? A PEC da morte, como a gente apelidou justamente ela, porque faz jus a esse nome, eu acho também que ela é, atacou muito a. O serviço público de, de forma geral. Inclusive também a gente falava, né? Ó, isso vai atacar para tudo, tanto na questão da estrutura do atendimento, né, do serviço público, na estrutura do atendimento, nas condições de trabalho e também na questão salarial, né? Acho que isso é, é importante a gente lembrar. E depois a gente chega em Campinas, né? Vamos lá. De uma maneira geral, o serviço público já vem sendo atacado. Muito. Né? Bem. É, é, você vê deu a falta de concurso que tem por aí, a falta de pessoal que tem, e a terceirização do serviço público. Porque quando você não contrata um profissional de saúde, é, via concurso, tem toda uma cadeia, você não contrata, ele não ganha, ele não contribui para o Instituto de Previdência, qualquer um que seja, né? e você tem que contratar um, um serviço terceirizado, privatizado. Né? Quando você fala da PEC 95, gente, é, é muito simples. Cortar gastos. Setor público. Qual é o setor hoje que está segurando, que está salvando essa nação? Paradoxalmente, tirou dinheiro da educação e da saúde. Estão pedindo, pelo amor de Tudo quanto é santo, para que se ache uma vacina para o Covid. Não é assim. Saúde, educação, não funciona assim. Você não está no dedo e você consegue uma vacina. E hoje, eu até reproduzir uma matéria que parece que o Dória vai tirar um pouco mais de dinheiro da Unicamp. Eu no meio dessa crise. Né? Nós fizemos várias manifestações contra o, o, o corte de gastos na educação. E hoje, a ciência está precisando de dinheiro e não tem. E hoje, nossos profissionais estão morrendo dentro de hospitais tentando salvar vidas porque sequer tem IPIs. E isso não é campeonato. Isso é uma política nacional. Situando-se em alguns poucos lugares aí. Então a retirada de dinheiro nessas áreas é criminosa. Essa PEC da morte, ela é criminosa. Né? Porque ela acaba... Você imagina, vida, se não tiver o pessoal a que está nos ouvindo. você imagina se nós não tivesse o SUS você acha que a iniciativa privada ia dar conta? você podia até dar conta, mas você sabe o valor de um plano de saúde? todos aqui devem saber isso, né? como é que é isso então essas, isso tudo vem contribuindo e vai piorar se isso continuar vem lembrar essa questão da questão da... bom, mas de qualquer forma é... É, no, no, no, numa, numa primeira explanação, no, no geral, era isso é para mostrar que não, não, é, não é de agora que a gente está sofrendo. Nós estamos agora sentindo, porque veio uma vez, quem me perdoe, e assumiu o controle desse país, o comando desse país, o cargo mais importante desse país. E ele chegou e falou, vou fazer, vou acabar. Né? Essa é a minha pauta, e com ela, ele foi eleito também. As pessoas vão, não, não, não se enganar, não foram enganadas. Né? Foram enganadas à medida que você teve um monte de fake news, um monte de fofocas por aí, inclusive o golpe que foi dado, né, que foi que esse sujeito é cria desse golpe. Só que ele chegou e falou: Eu, falo, eu vou fazer. E agora ele está fazendo. E a gente vai, vai morrer. morrer. Né? Vai morrer a míngua, se nada for feito. Então... Bom. É mercado o, o, o Bolsonaro está muito bom às vezes ele até atrapalha um pouquinho mas ele está bom agora como é que fica Campinas nessa situação? ela não é descolada da realidade se é que já, a gente já pode entrar em Campinas né? sim nós eu, eu já cheguei a falar aqui agora que o, o, o Jonas está bolsonarista vamos dizer que ele é ele está, Bolsonaro. Ah, Gessé, Gessé, ele apoiou o Bolsonaro na né? eleição, né, Gessé? Ele apoiou o PS... Bolsonaro. É, o PS... Ele foi a Brasília. O PSB Nacional liberou ele para apoiar o Bolsonaro também. Ele foi a Brasília dar apoio à reforma da Previdência. Não, não Muito só, a, a emenda funcional 95, né? bom, depois você vai falar mais, mas, por exemplo, educação, a pauta nacional de educação, ele tentou trazer para Campinas, foi a única cidade do estado de São Paulo, ele, ele, ele assina embaixo o programa do Bolsonaro. Não, é uma vergonha, é uma vergonha, essa questão da escola cívico militar, e a gente pode voltar nisso, mas o Jonas foi lá e falou assim, eu quero. E só não foi instalado esse essa porcaria aqui, por conta da, da, da mobilização da, de pais, professores, servidores públicos, que foram para cima. Senão, hoje, nós teríamos uma escola cívico-militar. Né? E eu não estudei numa escola cívico-militar, mas estudei no regime militar. E eu me lembro muito bem que era uma beleza. Era sem assim, senhor e não senhor. As questões não existiam nesse época. Enfim, Uh, hoje você tem nós temos né, um azar danado de ter o Bolsonaro no, no comando da nação, o Dória, que também apoiou o Bolsonaro. E o Jonas, que mim o Jonas nunca foi PSB. O Jonas, para mim, é um tucano de plumagem. Tem, tem tudo, ele só não está no PSDB porque ele não tem espaço lá. Entendeu? Mas isso é uma, uma, uma outra questão que não... é, E todas as pautas que tiverem aqui em São Paulo, ou em nível nacional, contrárias ao servidor, ou neoliberais, ou ultraliberais, o Jonas vai encampar. O Jonas vai encampar. E nesse sentido é que nós precisamos dar um jeito. Nós, nós servidores de Campinas, precisamos discutir o que nós queremos para a nossa saúde, o que nós queremos para a nossa educação em relação ao serviço público. Hã? nós temos diretrizes nacionais, tanto para a educação quanto para saúde, a saúde. Agora, nós, servidores de Campinas, somos as pessoas, homens e mulheres, que estão na linha de frente e graças ao valor desse pessoal, ao trabalho desse pessoal, a situação não está pior. Porque a gente cansa de ver e de ouvir o, o município de chegar num, num posto de saúde, numa roupa tal, e brigar com os profissionais. Mas os profissionais estão lá, muitas vezes, trabalhando além da conta, porque não tem material, não tem gente suficiente. E aí a gente acaba segurando a onda, por quê? Porque senão o ou morre. Ou por ignorância, por não ter escola, ou por falta de saúde. Eu acho que nós temos que ir, só para fechar, fechar, não, ou, ou só para é, complementar, Todos aqui sabem da falta de defesa que nós temos. Né? Nós temos hoje, há muito tempo já, um sindicato que não dá a mínima resposta ao serviço público. Uma entidade de classe que é mais uma corrente de transmissão do governo do que qualquer outra coisa. Nós não conseguimos, nós não, não, não temos é, é, sequer o apoio desse sindicato, igual o pessoal da saúde. Fizeram aí um carnaval, dizendo que ia ter a coisa, eles não sabem nem quantas pessoas estão doentes, quantos profissionais estão afastados. Então, assim, muito séria a nossa situação, muito complicado, então, precisamos começar a pensar em outras maneiras de nos defender, discutir muito seriamente como é que vai ficar a nossa vida daqui para frente, porque senão logo, logo, vai ficar meia dúzia de servidores aqui, né? falando uns para os outros, e o restante do então, serviço público, todo privatizado, terceirizado. É verdade. Eu acho que é, esse debate é muito, é muito importante, porque, assim, se a gente for olhar hoje o serviço público, serviço público hoje, servidores públicos hoje, eles se resumem em saúde e educação, né? Sim. Assim, a, a grande maioria dos trabalhadores. E o passo se você for... E se você for fazer um outro... Mas, assim, né, assim as duas grandes secretarias são essas duas. Né? A administração até tem gente, tá, mas essas, né, as grandes secretarias. Saúde e educação, porque o resto teve um avanço enorme da terceirização, embora a gente não pode deixar de falar... Porque a, a saúde também tem um avanço da terceirização Sim. dentro dela, né? E também a educação também tem, tem um avanço, porque hoje o, o serviço de limpeza, o serviço de merenda, é tudo feito por terceirizadas, que nesse período agora de pandemia da Covid-19, se utilizou da MP 927, né? Aquela MP que antecipa férias e não paga o, o prêmio de férias, né? Suspende o contrato de trabalho, reduz o... o Salário. Essas empresas terceirizadas se utilizaram todas dessas, dessas medidas. Na sua ampla maioria, tanto terceirizados ou não terceirizados, ou, ou servidores públicos da saúde e educação, são, é, são prestados por mulheres, né? Mulheres, chefe de família, chefas de família, que sustentam seus filhos, né? Na maioria aí, aí sozinhas, enfim. Então, assim, não são, não são servidores do município que ganham altos salários, não são, né, a média, a média aí é de dois a três salários mínimos a média, uma monitora de creche é isso que ela ganha, né, uma servidora monitora de creche, como, como é o meu caso, atualmente as, as agentes de educação infantil, então assim, são esses trabalhadores que estão aí na linha de frente e que estão, né, os técnicos de enfermagem, que estão no centro de saúde, que estão no marugátio, a situação do Mário Gatti, veja, a farmácia do Margatti ela passou por um processo de privatização, terceirizar a farmácia do Mário Isso tudo aconteceu nesse governo Jonas. Né? Então, assim, é um governo que ele é totalmente acrelado a essas políticas neoliberais. Na educação, ele tentou implementar, né, a, como o Jessé falou aí, da escola cívico-militar. Teve uma grande mobilização. Essa escola cívico-militar, como o Jessé falou, né, é bom dizer sim senhor ou não senhor. Né, o máximo aí. Não, não tem nenhuma preocupação com processo, com, com uma escola com uma escola é, democrática não tem um pingo de preocupação com um projeto político pedagógico um projeto político pedagógico que venha atender às necessidades de, de uma de uma comunidade escolar dos alunos da é, garantir ali o ensino a, a a participação das famílias não tem nenhuma preocupação com isso não tem nenhuma preocupação com uma educação emancipadora nenhuma pelo contrário é, até falavam que eles iriam receber até mais dinheiro do governo, do governo federal caso Campinas viesse a aderir esse, esse projeto. E falavam que iam colocar não sei quantos profissionais. Mas por que, que não coloca esse tanto a mais de profissionais nas escolas que nós temos hoje? Não, eles preferem desmontar, eles preferem se catear. Né? E aí, aí o, o outro ponto que o GCE lembrou muito bem. Então, nós falamos de saúde e educação. Outro ponto que o GC lembrou muito bem é a previdência, né, gente? Ou seja, né, o que, que foi nesse né, projeto de previdência do governo Bolsonaro? O governo Temer não conseguiu avançar no projeto de reforma da previdência dele, que era um pouquinho melhor do que foi colocado. Veio o projeto de, do Bolsonaro, que foi uma verdadeira destruição né, do, do sistema de segurança social. E qual que é o, o, aí a, a intenção? A intenção é, sim, desmontar as previdências dos servidores municipais. Né? Aqui em Campinas, em 2004, nós uhum, criamos o é. Campreve, né? foi no governo Toninho Zalene que foi criado o Campreve. O Campreve foi uma, uma forma que foi moralizado o um roubo que teve lá atrás, porque eles desmontaram o nosso Instituto de Previdência que nós tínhamos, né? o IPMC, IPMC. desmontou é. por completo, né? pegou os recursos do IPMC, tanto os recursos de patrimônio, né, e como também os, os recursos pecuniários, o, o nosso dinheirinho que estava lá no caixa, pegou tudo e colocou no caixa da prefeitura. Os, os servidores mais antigos me falam, né, que esse dinheiro serviu para fazer a avenida mais cara do município, Opa, que é a avenida no pali... sul. É. Ah, não foi o paliteiro, do, o paliteiro do Magalhães? Não foi a, é, a Moreira? Eu também falo. Também falam desse paliteiro aí, que usou também para fazer o paliteiro, mas elas falam também que foi utilizado para fazer a, a Norte Sul, enfim, para estruturar a Norte Sul, enfim, né, e agora o Jonas, ele não dorme, ele, assim, todo dia que ele acorda, ele lembra, o Campreve tem um dinheirinho lá, o Campreve tem, acho que é isso, porque, né, eu me é mando bolseira, né, um bom dinheirinho, porque é isso, né? Eu, eu lembro que, na época, quando nós estávamos discutindo a questão da previdência, né, do, do servidor, falava assim: é só colocar lá o dinheirinho, lá ter, ter uma. ter juízo, que vai dar para pagar as, as aposentadorias futuras dos servidores municipais. Não vai precisar utilizar os recursos. Da, né, da, da fazenda do, do tesouro municipal não vai precisar mas eles quer ele quer mais uma vez desmontar todo momento a gente tem que ficar ali brigando né para garantir o nosso instituto de previdência né que não venha a sofrer mais ataques enfim então quer dizer a situação dos e hoje nós estamos numa situação de pandemia né que aí a gente tem que comentar porque aí eu já, eu já vou abrir porque aparecer algumas algumas questões aqui para a gente responder mas só para comentar Aquele aceno que ele fez né, com o setor do comércio na cidade foi horrível. Não ele, né, foi é, Mas ele, ele fez um aceno né, para a cidade. Tentar lembrar um pouquinho a barra dele. É, né, por conta das críticas aí dos bolsonaristas, enfim, ele tentou fazer esse aceno e, e colocar em risco a cidade. Ou seja, o cara passa todos esses anos desfinanciando a saúde, atacando a saúde. Hoje nós temos um Conselho Municipal de Saúde, né? Hoje não, né? O Conselho Municipal de Saúde. De saúde da cidade tem uma história, mas o conselho atualmente está trabalhando para burro, né, como fala, está trabalhando muito, né, Tá burro não, coitado, está trabalhando muito, muito, muito, uma para poder garantir que a cidade possa ter um, um serviço de saúde eficiente, para que possa controlar, né, a evolução da transmissão da Covid-19, e, e, é e é o único... Lugar que nós, servidores municipais, estamos podendo contar com as denúncias, né? Aí, do, do desmonte que está acontecendo na cidade, porque o STMC, como você mesmo diz, né? Ele sumiu, dizem que. Tem uma linha sobre ele, ele, soltou, ele, ele soltou. Ele soltou uma mensagem na época, lembra? No, no início aí, que estavam de férias, de recesso, não sei. Ou seja, enquanto o técnico de saúde, o médico, a enfermeira, a técnica a servente, a copeira, porque nós temos até informação que segurança pegou Covid. Enquanto esse povo todo estava na linha de frente, né, pegando Covid, nós tínhamos um prefeito que aumentou a alíquota da previdência, do desconto da, da previdência desses caras também, e um sindicato que estava de férias, de, de recesso. Quer dizer, é um conluio aí, né, uma diretoria sindical que está atrelada totalmente a, ao governo, e é isso que o Jessé falou. Se a gente não tiver é, condições aí de fazer uma. De nos organizar e de enfrentar essa conjuntura, eu não sei o que vai ser. Porque se acabar o serviço público, acaba o atendimento público à população. Né? Aqueles que, que mais precisam. Né? Bom, eu acho que a gente pode ir para as questões, né? Temos questões pode sim. aí, Fabi? Ela vai colocar aqui para a gente. Ah! O Clodoaldo Francisco fala o seguinte, a iniciativa privada... Boa noite, Clodoaldo. A iniciativa privada privatiza os lucros e socializa os prejuízos. Muito bem. A Nayara Oliveira, que é a presidenta do Conselho Municipal de Saúde aqui, fala o seguinte, ó, Guida Calixto. Hoje o Jonas falou sobre o Guedes com muito carinho durante a live dele sobre as medidas frente ao coronavírus é muito preocupante em se manter próximo relatando que recebe telefonemas do ministro às 7 horas da manhã olha só que lindo olha só que maravilha né então se é, alguém tinha alguma dúvida ele agora está confessando né? ele mesmo ele Porque, mesmo fala é, vamos, falar, vamos, uma coisa, olha só o Jonas e o Dória para pegar os que estão destoando do governo federal não fizeram nada ...obrigação de cumprir com as determinações e orientações da OMS. Ponto. O resto, gente, se pudesse, ele deixava tudo aberto. Eles tiveram essa questão colocada. O Jonas tentou agora há pouco, na semana passada, viu que esse projeto dele tinha... Você imagina, Guilherme, se, se, se, se passa isso. Essa semana nós já estaríamos com muito mais casos de coronavírus aqui em Campinas. Né? Então, assim, quando ele recebe, quando ele fala que ele recebe o é, é, um telefone do ministro, quando ele faz esse aceno para o Bolsonaro, ou quando ele aceita, ou, ou, ou aceita, mas enfim, quando ele acata o que o Dória falou, esse cara tem, um, tem duas canoas. Né? O Dória é candidato ao presidente. O louco do Bolsonaro é a reeleição. Você acha que o, Dor, que o Jonas, não vai ficar com um pezinho em duas canoas, para onde uma folha, pula, porque não é mais nada, ele não pode se eleger. Então esses, essas coisas que vêm, essa, essa tentativa dele de mostrar que tem é, é, é, contato com o governo federal, nada mais é do que aquilo que ele já vem fazendo há muito tempo. Ele está Bolsonaro. Exatamente. Bom, vamos para outra questão. Vamos. A Wanda conte boa noite, Wanda. A Wanda fala o seguinte: assistindo e desejando força na, na luta, muita garra. Obrigada, Não Wanda. Precisa. O Clodoaldo fala o seguinte: ó, parabéns, vida. Você é uma lutadora e guerreira na defesa da população. Obrigada, Clodoaldo. Obrigada, valeu. A Wanda de novo, vamos ler a questão da Wanda. Como resgatar o conceito do servidor público como um trabalhador? Visto que em âmbito de Brasil ele sempre é visto como privilegiado e muitas vezes como funcionário relapso. E aí, Gisele? Primeiro você tem que valorizar a, a, a carreira do servidor Valorizar não é só pagar. Aliás, por, por você pagar, por alguns receberem altos salários, os outros recebem a, a peste de que são privilegiados. Eu acho que você tem que valorizar o serviço valorizando o atendimento à população, né? não deixando o servidor lá no posto de saúde, por exemplo, sem material, fazendo com que ele tenha esse material, com que ele tenha ótimas condições de trabalho, com que ele seja valorizado também financeiramente, e ele, com isso, vai poder prestar um atendimento de qualidade à, à, à população. Que tem essa coisa, ah, o servidor público, ele não atende bem, não, não é é, ele é grosso? Não, não é isso. Ele não tem condições de atender a população da forma como está montada, ou como está é, a saúde está montada hoje. Então, à medida que você valoriza o servidor, que você dá condições para o servidor, para o trabalho do servidor, ele vai ser valorizado, porque vai atender a população a contento. Né? Você chega lá, Aí você tem que mandar a pessoa embora. Não, isso aqui não tem nada. Quem vai ficar levando a culpa por isso? Alguém faz o assassino que é que é, o, que é o prefeito? Nós fazemos. Mas a população quer chegar lá e quer que a pessoa lhe dê uma injeção, não, lhe dê um comprimido, lhe dê alguma coisa que tire a dor. Aí a pessoa, aí o servidor público não tem, não tem como fazer isso. Isso vai fazer o quê? Vai gerar o quê? Um desconforto entre o servidor e a população ou a população e o prefeito? Então, assim, valorizar o servidor, parar com essa história de que o servidor é um... vou usar o um termo que o Colo usava, né? é um marajá, que é um privilegiado. Porque os governos fazem isso. Os governos fazem isso. Eles pegam a exceção e transformam em regra. Pegam aquele servidor que ganha bem e, fala, e, e, e passam mais do que todos ganham bem. Só que aqui em Campinas, por exemplo, tem um monte de gente que não é servidora e está ganhando um monte de dinheiro, né, que são os comissionados ou cargos em comissão, e que não são mandados embora, muito embora, o Ministério Público já tenha solicitado ou orientado o prefeito a fazer isso. Né? E quem leva a culpa de ser privilegiado? É o professor que está na linha de frente, né, que dá aula na periferia, é o servidor que tem que ficar na saúde, que tem que trabalhar mais do que o horário dele para poder atender a população, sem condições. Eu, eu acho que isso também tem outras questões que a gente poderia até aprofundar nisso, né? Por exemplo, você fala da questão da valorização, né? Eu, eu concordo. Então, assim, primeiro, é, não é só valorização, é valorização na carreira, valorização de salário, mas é valorização é. muito nas condições de trabalho, né? Como você falou, as tensões acontecem por conta das condições de trabalho. Então, o, o, o técnico de enfermagem, o enfermeiro tem que atender um monte, um zilhões de pessoas, assim, uma população imensa que está desassistida, uma população imensa que está doente, uma população imensa que vai ao, ao centro de saúde procurar remédio de pressão e não acha, vai ao centro de saúde procurar remédio de, de, de diabetes e não acha, né? Além de, de, desse trabalhador não ter também luva, né, não ter os EPIs para trabalhar. Então isso é uma, é uma atenção ali colocada o tempo inteiro, que ali a população que está ali na ponta, a população e o trabalhador que está na ponta tem que dar resposta, né. Então aí o, o gestor, o secretário, o prefeito, eles ficam totalmente ileso do que está acontecendo lá na ponta, né. Eles ficam totalmente lá, né, nos seus gabinetes com ar condicionado, né, no no, no computador não está vendo uma mãe chorando, que o filho está doente com febre, não está vendo né, alguém com dor ali, e, enfim, tem, tem tem essa questão. Assim, o, o desmonte total, né retira to, todos os recursos para dizer, né, que é um, é um discurso já muito bem preparado, para dizer que o serviço público não funciona e que por isso precisa privatizar, por isso precisa terceirizar. Essa questão é muito importante, mas tem outras também, por exemplo... Eu lembro que no governo da Isalene, Toni Isalene, é, foi. É, a, nós, nós discutimos aqui um plano de carreira, um plano de cargos e carreira, que muitos de nós chiamos, inclusive, né? Assim, a gente brigou, pra, é, disputando esse, esse plano de cargos, mas que tinha elementos ali que ampliavam, inclusive, o controle social, entendeu? Porque quando você tem essa na participação você também pode, lógico que no primeiro momento vai ter muito muito embate, vai ter né, pode haver alguns alguns conflitos ali, mas por exemplo na escola hoje aonde que é o lugar que eu estou, se a gente não tem a população, os pais, as famílias conosco a gente não consegue fazer um bom trabalho, né? E a gente como servidor público o que a gente quer é, é, é desempenhar e atender essa população tão necessitada, porque a gente não, entende é. o seguinte no meu caso, eu sou eu sou monitor, eu atendo crianças, eu estou atendendo filhos, né, e filhas da classe trabalhadora, né, como eu. Então é é, é entender pra, para a população que pode até ser assim meio assim, ah, né, isso daí, é com que é? é uma fala corriqueira, mas é isso. Todos aqui estamos, nós estamos sendo vítimas, tanto da população como o serviço precarizado, né. Aí a gente briga aqui embaixo. A gente se bate aqui e o cara lá em cima sai ileso. E como já sai mesmo, colocou: a gente tem um número imenso aqui em Campinas de comissionados que não são servidores de carreira. Esses caras ganham muito, né? Já tem processo, né? enfim, que já foi julgado em segunda instância, que o Jonas perdeu, que era para ele demitir o número de comissionados que tem, porque foi configurado ali, né, é... uso político né? da máquina, da máquina pública, porém teve uma liminar que o Toffoli, né, o ministro Toffoli, ele acabou é, caçando, aí suspendendo essa liminar, e o Jonas está podendo conti continuar administrando a cidade com, com todo esse, esse desmonte. E aí ele vai né, nas lives, como a própria Nayara fa falou aí, ele vai lá nas lives e faz toda aquela média, né, Campinas está fazendo isso, Campinas está fazendo aquilo. E a gente não pode também esquecer, é, destacar que, por mais que a gente tenha aquele trabalhador na ponta, que tá cansado, que tá com péssimas condições de trabalho, que tá tendo dificuldade no atendimento, a nós temos também, assim, tanto no, na educação, um grupo aí de, de educadores, de, de especialistas muito preocupados, né, especialistas que eu falo, pessoal da educação como um todo, não tô falando do cargo, né, de, de, de uhum. direção, não tô falando isso, de, de gestão, tô falando do, do, do, do pessoal ali da educação mesmo, os professores, os monitores que atendem, são muito comprometidos com o que fazem, e na saúde também. Nós temos aí, inclusive a gente tem um, do, um dos conselhos que mais é, é atuante, né, na cidade aí, e que tem feito toda a diferença. Se, se Campinas consegue ainda atender como está atendendo, se a gente ainda, nós estamos conseguindo barrar aí é, essa questão da, da Covid-19 é muito muito assim muito muito muito se deve mesmo a esses profissionais que, que estão atendendo e a gente tá pedindo socorro tá a gente, a gente aproveita essa live aqui para pedir socorro né é. você quando você fala da, do apoio da população ele é extremamente importante né porque assim você, pegando a saúde e a educação é, você vai levar seu filho num posto de saúde numa... você já chega lá preocupada porque o seu filho está com febre, ou porque está com alguma doença, ou mesmo você chegar lá de saco cheio que você está né, tá estressado por causa da sua doença. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é ser recebido. Você chega lá, a pessoa vai te receber e você vai se sentir acolhido. Porque é uma questão psicológica. Aí você chega lá, não tem funcionário, fica esperando um monte. Eu já presenciei aqui no posto de saúde e eu fui lá só para tomar uma vacina. Tinha uma enfermeira... Ela foi fazer um curativo, ela foi colocar soro numa pessoa que estava com dengue e ela foi fazer uma outra coisa. Aí alguém para a só tenho um. Mas como você já tem que um? E aí a população, ela, ela quer ser atendida. Dá-se uma razão, mas não é ela, não é o servidor. Na educação é, é um pouco diferente, mas tem essa questão. Um dos profissionais que mais adoecem é, na rede particular e pública é o da educação. Aí o professor não está, não foi professor hoje. Ah, mas os professores não dão aula, é isso? Que ganham bem para dar aula? Gente, o funcionário público não tem essa valorização. E aí estoura lá na ponta. Se a população realmente não estiver do nosso lado, vai ser complicado. Agora, se tiver todas as condições, tiver todas as condições, inclusive materiais, e, e, e mesmo assim uh, o, o governo tentar o é, senhor é, não vai conseguir, porque a gente consegue dar conta, a gente quer trabalhar, a gente trabalha. Não sou né? Agora, não adianta, né? Mas, então, não adianta não me dá condições de trabalho. Bom, é, eu só queria falar uma coisinha antes da gente concluir, né? porque acho eu me sinto na obrigação de falar, de registrar aqui o nosso posicionamento, meu e do g inclusive, que eu, eu, eu conversei legal, bastante né? com ele esses dias, né, e a gente tem o mesmo posicionamento né Que foi a votação né, no Senado é, Em que os senadores votaram A maioria dos senadores votaram Favorável ao congelamento dos salários do, Dos servidores municipais Não só salário é, Congelar, congelar é, concurso público Progressão, enfim o... Só ficou de fora é os, os da saúde, né? Saúde Oi? e segurança pública isso, saúde e segurança só ficou de fora isso. Bom, é, é, teve manifestação de várias correntes políticas, teve manifestação, né? E ah, a Mariana Mello aí tá. Oi Maria, Mariana Mello fala o seguinte: servidor, servidor segundo Ministério, Ministro da Economia é um parasita, é isso mesmo. Ele nos chama de parasita, né? Esse é o. Enquanto o Collor nos chamava de de Marajás, não, não, não, não. o Guedes nos chama de parasita. Enfim. Para e eu queria, eu queria ver muito é, como é que seria o enfrentamento à Covid-19 se não fosse né, os tais parasitas, os pais parasitas né? né? Os parasitas aí que ele nomeia. Bom, é, aí voltando, a essa votação teve manifestação de várias correntes políticas aí, né, que se manifestaram contrário, repudiando essa votação. Eu e o Gessé, nós somos. É, vi, militantes, cultistas, né, militantes sindicais da CUT, também a CUT soltou uma nota repudiando essa votação. Então a gente gostaria também aqui de registrar o, no, o nosso repúdio, né? E nós não vamos é, poupar criticar isso, que isso foi um absurdo o que eles o que eles fizeram. A chave dos caras não mudam, eles, eles querem responsabilizar o trabalhador, né? Então é, a, toda essa essa política que o governo Bolsonaro veio a apresentar nesse período de, de, de pandemia, tudo recai no trabalhador. Não tem nenhuma agenda, né? nenhuma, nenhuma pauta, nenhuma, é... ah, nenhuma medida né? que venha responsabilizar os capitalistas, os empresários, os patrões, nada. Só vem penalizar ainda mais o, o, o trabalhador. Se a gente for olhar as medidas provisórias que foram aprovadas, tanto a 927 como a 936, né, que suspende contrato de trabalho, que reduz salário, né, tem a, a 936, ela reduz salário aí dá, é, faz acordos individuais assim horrorosos, é né, que prejudica muito o trabalhador, o trabalhador fica sem assim, poder de de negociar com o patrão, porque está nesse período aí né, de risco de, da economia, enfim, um altíssimo desemprego, lembrando que a economia já estava ruim antes da pandemia Sim. da Covid-19, a, a, a pandemia só veio aprofundar né, essa, essa crise, né? e aí o governo Bolsonaro ele aproveita né, ainda mais para avançar no, no seu projeto de desmonte. E que quem tem que pagar a conta somos nós. Então, assim, a, a chave dos caras não muda né? Tanto na iniciativa privada, quando ele vai e, e, e, e, e abre, edita né, duas emendas, né, duas medidas provisórias, a 927 e 936, que retira direitos ali dos trabalhadores, te, teve uma que teve uma decisão, né teve um artigo da, da 927, que teve decisão do do Supremo, que era horrorosa, assim, que a, o trabalhador ali, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim, o trabalhador da saúde, se fosse acometido pela contaminação da Covid, ele teria que comprovar que foi no exercício do trabalho que ele foi contaminado. Assim, Caramba, isso é um absurdo. Né? A gente não conhece nem, nem esse vírus direito. A gente só sabe que a única medida que controla aí a contaminação é o isolamento social e vem esse, esse monstro e apresenta uma medida como essa mas foi uma das poucas essa e a, lá, a da fiscalização da, da segurança do trabalho dos auditores que o Supremo se manifestou do resto é isso né o, o, a gente não pode nunca deixar de lembrar que esse, o poder judiciário aqui no, no Brasil é totalmente atrelado aí a governos que vêm apresentando propostas de atacar os nossos direitos e, e no no setor público é isso, né? No, no setor público eles fizeram, eles aprovaram ontem no Senado, né, essa, essa medida aí de congelamento. Usaram uma desculpa, que era por conta de repasses aí para os, os, os municípios do, do Nordeste, que a gente acha muito justo, né, a, essa, essa, essa, essa defesa, porém a gente entende que foi uma, uma forma muito ruim, né, de. De se posicionar, foi péssimo, né? Como a gente costuma dizer, eles preferiram os senadores, inclusive os senadores do meu partido do PT, preferiu é, fazer um péssimo acordo do que comprar uma boa briga. Então, só para deixar aí, para falar que, olha, eles não se posicionaram, não. Nós temos posição sim, contrário a isso, né, Jéssé? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Vou, vou emendar com isso, só voltando uma coisa que você falou. Guida, é, nós vamos passar por um momento, não sei de quantos anos, de quanto tempo, muito difícil na economia daqui para frente. Né? Eu recebi algumas postagens assim: ah, duas coisas que nós aprendemos com essa pandemia, que a classe trabalhadora que produz riqueza e que os pastores não curam ninguém. Não, essa, essa questão da que a classe trabalhadora ela produz riqueza para mim já está colocada desde que o mundo é muito. Nossa economia já vem patinando desde... Desde é classe, é, classe. <risos> é, isso, é isso, Desde o Barbudo falar. É, desde há muito tempo, né, a nossa economia já vem patinando com o Temer, com, né. Tem um discurso dizendo aí que nossa economia estava indo de vento em poupa, nosso PIB estava em 1%. Gente, quando a gente tinha PIB de 2% do governo Dilma, chamavam de PIBinho. Né. 2,8 chama de PIBinho. O Bolsonaro agora... fez 1,1%. Exatamente. Então, assim, a economia já estava uma desgraça. Daqui para frente, ela vai piorar. Ela vai piorar, mas nós vamos estar tá vivos para recuperar essa economia. Né? Então, você vai cansar de ouvir discurso nesse sentido, que se não fosse a Covid, nós estaríamos bem. Não, mentira. Nós estaríamos bem. Mentira. Né? Nós poderíamos estar menos, menos pior. Com relação a essa questão colocada não só com relação a essa, essa votação esse governo é chantagista, esse governo é safado esse governo está acabando com o Nordeste o Nordeste teve que fazer um consórcio de governadores para poder conseguir adquirir equipamentos e um monte de coisa né? ele é daquele esse é daquele governo assim, você tá, ou você está comigo ou você está contra mim agora realmente o que foi feito, esse congelamento do nosso salário, não dá para se admitir. Né? Essas medidas provisórias, essas votações que estão tendo, é isso que você falou, estão todas estourando na cabeça do trabalhador. E aí eu volto... <risos> Aquela brincadeira que eu, eu fiz Gente, se nós, os trabalhadores, não saímos para trabalhar, está parado, e nós não estamos fazendo por... <risos> greve. Né? E por que é que nós temos que ser penalizados? Por que é que a classe trabalhadora tem que ser penalizada da forma como ela está tá sendo? O empresário está indo para a rua para pedir para o pessoal voltar a trabalhar para ele ganhar dinheiro. Se não tiver um trabalhador, não vai ganhar dinheiro. E por que é que nós temos que pagar essa conta? Eu espero, eu não acredito que vai mudar muita coisa. Tem uns discursos dizendo que vai mudar que a coisa vai mudar daqui para frente, as pessoas vão passar a ver a coisa... Não vai. A economia, o capital, ele vai continuar existindo, vai continuar sendo explorador, vai explorar todo mundo. Você pode ter uma outro, um outro construção de consciência. Né? Daqui para frente. Pode. Não sei se vai. Mas é o, o que nós temos que, que entender é o seguinte, que nós precisamos, mais do que nunca, estar preparados para o que vem pela frente. E olha que... A gente tem uma ideia do que vai ser, né? Uma ideia. Agora só o tempo vai dizer. E nós temos que que, que nos unir de alguma forma, encontrar algumas formas de organização, isso falando por serviço público municipal, né? Porque se nós não podemos depender desse governo, nunca podemos. Já está mais comprovado que nós não podemos depender, ou depender e defender esse sindicato. Nós, servidores, temos que, após essa Covid, dar um jeito de nos organizar de alguma outra forma, porque, senão, nós vamos ter todos contra nós. E nós somos os únicos que vamos poder nos defender. É isso aí, Jacé. Eu vou encerrando aqui, vou passar os recadinhos finais, tá? tá bom. É, agradecer aí o pessoal que permaneceu com a na live, assistindo. Lembrar que essa, esse, esse vídeo na página do Facebook, assim que a gente encerra, demora um pouquinho, mas logo o Facebook carrega e você pode assistir depois. Se você não conseguiu assistir agora, todo, não conseguiu pegar desde o início, você depois pode retornar lá na página do CCB, que fica reservado lá. Nós temos também um canal também no, no, no YouTube, onde são disponibilizados todos esses debates. Uhum. É, e também no blog, né? blog da guida.net.br. Na quarta-feira, nós vamos fazer um... Eu vou fazer uma entrevista, né? O, o, o Guida Entrevista, e nós vamos inaugurar um novo horário que vai ser às 20 horas, porque a, a pedido de algumas pessoas... É, é mudar precisa fazer janta, né? É, o pessoal precisa fazer janta às 19 horas, precisa jantar, enfim. Aí a gente vai fazer, então... Às 20 horas, na quarta-feira, tá? Então, eu espero você no, no, no guida Entrevista. Bom, é, quero agradecer também quem, quem, quem permaneceu, a Teresa Sartori, a Adriana Neves, Wanda Conte, Marili, deixa eu ver mais quem tá aqui. É, tem bastante gente que não vou conseguir falar tudo, gente. É, Daniel, Pires, isso, é porque o pessoal vai entrando, Sônia Fardim, enfim. Quero agradecer aí o pessoal que que permaneceu conosco, a, a Carmen também falou, falou uma boa noite para gente, a Nayara Oliveira. Não tem ninguém do sindicato, não? Falaram que ia assistir a gente? Falaram? É <risos> lógico. Sempre tem, viu? Sempre Mas, tem. Eles, eles adoram sempre. a gente. Eles estão aprendendo. Mas, enfim. É. E a gente, a gente pede, se a gente não conseguiu ler, ler todas as questões, a gente, a gente tenta talvez depois respondê-la, se, se for o caso. Acho que não ficou nenhuma questão para trás, não. Se ficou, eu, eu vou tentar responder depois, tá? Agradecer quem participou aí conosco e agradecer também quem ajudou na produção dessa live, né? Que é a Fabi, o Adriano, o Daniel, a Paula Viana, é, o Gessé que está aqui, lógico, é, Wanda Conte, Leandro, enfim, todos os demais, a Regina, a Mariana, que é um pessoal que dá sempre apoio, tanto na, na questão da escolha dos temas, né a gente discute tudo, os temas, com quem a gente vai, vai convidar, quem vai organizar live, quem vai fazer compartilhamento, enfim. Isso é um bom exemplo pra, para mostrar que o trabalhador nunca está sozinho. Né? A gente tem uma rede, uma cadeia aí de vários trabalhos coletivos. né Gessé, você quer fazer uma fala final? Não, minha, eu só queria agradecer a gente poder estar aqui trocando essa ideia, acho super válido esse tipo de iniciativa e creio que outras devam, devam surgir e estou à disposição qualquer tema que tiver aí que a gente puder contribuir né? desejar a todos muita saúde né? fiquem em casa, apesar Sim. daquela pista falar pra sair, fiquem em casa exatamente, né? fiquem em, é, né? em casa é, exatamente, tem outros e o ficar em casa é, é direito, que eu já ouvi essa fala. Ah, nós somos privilegiados. Não. não, nós temos direito, porque nós temos direito à vida. E direito à vida é um direito universal. Né? E nós vamos sair dessa juntos e vamos nos organizar. Como eu quero ainda bater o recorde de M.A.A.L. de 105, quero dizer, até 106, ainda tem muita muito pela frente. E a gente vai se ver muito mesmo. Gostaria de brincadeira? eu preciso dar um jeito nesse fio que meu filho corta, é, porque é verdade. meu pescoço tá doendo mas, mas, mas também corta o som, mas enfim na... vamos, fa... arreira, vamos prometer né? outras, outras rodas virão e aí a gente faz tá, mais uma vez, agradeço então a você, a, a Fabi que tá me lembrando aqui, Guida Entrevista quarta-feira, 20 horas, na fanpage da Guida, é isso aí é na fanpage da Guida aqui segunda-feira é, é roda do CCV quarta-feira é o Guida Entrevista, sábado é Altas Rodas com Guida, e segunda-feira a gente volta de novo com roda de conversa que você teve. começar a subir gente. os caracteres, eu tenho que ficar parado, que nem o Limpô, né? É, isso. Tô, né? Tá bom. Bom, pessoal, boa noite a todos e todos. Tchau e fora Bolsonaro. Tchau, gente. Valeu, até mais.